Beleza, galera! Sejam bem-vindos a mais uma aula no canal. Hoje a gente vai aprender um efeito muito bom e feito por muitos fotógrafos aí, né? Que é o efeito fosco ou o efeito mate, né? A gente vai conseguir dar mais destaque aí para os nossos assuntos, os as nossos modelos e vai dar um toque bem especial aí para a nossa fotografia. De quebra, a gente vai aprender um pouquinho de separação de frequência, né? Tratamento de pele, vai dar um pouquinho mais de nitidez, vai dar um pouquinho de color grade na nossa imagem para dar umas cores mais cinematográficas na nossa fotografia, né? Dando um ar bem mais profissional. Então, vem comigo nessa aula. Então, pessoal, a gente já tem aqui a minha foto aberta, né? Eu vou só aumentar aqui. Lembrando, a minha foto ela está em Raw. Ok? Se você não sabe o que é uma foto em RAW, né, tem um vídeo aí no meu canal é, explicando o que é uma foto em RAW, o que é uma foto em JPEG, para vocês entenderem melhor. Mas, é, resumindo, a foto em RAW é a foto que sai direto, diretamente da câmera né, e ela não tem nenhum efeito da câmera. A gente chama de foto crua. Né? Esse, esse, esse tipo de fotografia é muito bom porque ele traz todas as informações da foto, de sombras, de cor, cores de luzes. Então você consegue ter um controle maior sobre a fotografia, né, diferente do JPEG. O JPEG você consegue também fazer alguns controles, consegue, mas não da mesma forma que o RAW. Ah, Carlos, mas eu não tenho foto em RAW, eu só tenho fotos JPEG. Eu vou conseguir criar esse efeito fosco também? Você vai conseguir criar esse efeito fosco também, né? Mas eu recomendo você sempre tentar fazer isso com fotografias em RAW, ok? Então, pessoal, já tenho aqui a minha foto aberta. O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer uma revelação básica aqui. Lembrando, a minha foto está aberta aqui inicialmente no meu ACR, ou Camera Raw, do Photoshop. Para quem tem um Lightroom, você consegue também fazer esses ajustes aqui, no Lightroom, ok? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou diminuir aqui os meus highlights um pouquinho... É só um pouco Diminuir um pouquinho o contraste né? Aumentar um pouquinho as sombras E aqui eu vou Aumentar um pouco o meu de razor Desembaçar né? Para criar um pouco mais de nitidez aí, né? eu Conseguir ver um pouco melhor as cores Da minha fotografia Ok? Posso diminuir um pouco os blacks Aqui também né? Então eu já tenho aqui ó, Se eu colocar aqui lado a lado eu já recuperei muito os pretos aqui, então essa revelação inicial é para eu conseguir recuperar mais informações da minha fotografia, principalmente aqui no rosto da minha modelo, tá vendo? Então eu consigo suavizar mais isso aqui, eu posso até diminuir um pouquinho o clarity também, né, para recuperar um pouco dos pretos. É... Essa revelação base, eu, cons... eu gosto de vir aqui na aba de detalhes, eu diminuo um pouco aqui o detalhe para poder a aresta ser menor, né? E aumenta aqui um pouco o amount, colocando aqui em torno de 80, 90, né? O meu amount. Então eu consigo um pouco mais de nitidez na minha, na minha fotografia também, né? Aí agora tá a grande sacada, pessoal. O que, que vocês vão fazer? Né? Eu vou apertar aqui, ó. Vou, sele... é, vou segurar o shift do meu teclado. Observe aqui embaixo, ó. Open image. Quando eu seguro o shift, muda para open object, né? para abrir essa minha foto como objeto inteligente. Por quê? Eu vou ter que fazer uma edição no Camera Raw de novo para criar o meu efeito de matte, ok? Então eu vou abrir aqui, né, como objeto. Se vocês observarem aqui na minha camada, é, tem um íconezinho aqui na minha foto que diz que isso aqui é um Smart Object, né, um objeto inteligente. Então o que eu vou fazer? Eu vou duplicar a minha camada, porém eu não posso usar o Ctrl J. Por quê? Se eu fizer é, uma alteração nessa camada aqui no Camera Raw, ele vai alterar também essa de baixo. Então o certo é fazer o que? Eu clico com o botão direito na camada, New Smart Object via Copy. Dessa forma, a alteração que eu fizer nessa camada não vai afetar a camada de baixo, ok? Então o que eu vou fazer? clico duas vezes aqui nessa, nesse íconezinho e vai abrir meu Camera Raw de novo. Feito isso, eu vou criar agora o meu efeito mate ou o meu efeito de preto fosco, dando mais destaque aqui para a minha modelo. Eu vou vir aqui então na minha camada de é, curva de tons, eu vim aqui em Points, né? Tone Curve e eu vou criar aqui alguns pontos, observem os pontos que eu estou criando, ok? E vou criar o um ponto aqui, o né? que, que eu vou fazer, eu vou pegar esse ponto aqui, vou arrastar para cima e vou jogar ali um pouquinho para dentro aqui e esse aqui um pouquinho para cima, né? dessa forma aqui. Então eu já tenho meio que um efeito aqui de fosco, né? De mate. Mas tá pegando a minha modelo toda. Eu vou corrigir isso através de máscaras lá nas minhas layers, ok? Se você não sabe trabalhar com máscaras no Photoshop, tem uma aula minha falando só de máscaras, né? Onde eu explico ali todo o segredo de trabalhar com máscaras no Photoshop. Beleza? Feito isso, para amplificar isso aqui, eu posso aumentar um pouquinho o contraste né para ficar menos é, cinza o meu preto né posso diminuir um pouquinho as sombras aqui também né então toda aquela informação que eu recuperei da minha modelo eu tô perdendo aqui fazendo esse efeito mate mas como eu vou usar as máscaras a, a, a lei que está embaixo vai revelar a minha modelo e eu vou recuperar as informações de novo então feito isso eu já tenho aqui o efeito que eu quero eu posso ainda vir aqui no FX, e criar aqui uma vinheta bem de leve para dar ainda mais foco para minha modelo Ok então dou um ok aqui e eu tenho aqui o meu efeito mate mas ó se eu tirar aqui ó se eu é, ocultar a minha camada ó lá ó, tá vendo Olha como que pega nos olhos aqui na sombra da minha modelo né perdendo um pouco de informação então, o um erro que a galera comete é esse, às vezes, né? Eles aplicam o um efeito na, na fotografia toda. Então, você perde informações dos olhos, você perde informação da sua modelo. E isso não é interessante. Por isso que é muito bom de trabalhar com máscaras, ok? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar a minha máscara. Ela tá em branco. Vou vir aqui no meu pincel, no pincel normal, não é um pincel de mistura, ok? Ok. E aqui em, em, no Flow né, eu posso deixar a opacidade em 100% e no Flow eu posso colocar aqui em mais ou menos 35%, né, vou aumentar o meu pincel, vou deixar ele da forma mais suave possível, né, e vou ir removendo aqui, ó, com preto, ó, eu tô passando não está acontecendo nada, porque o meu, o meu foreground, né, embaixo é background, aqui no íconezinho e na frente é foreground, né que é o que está na frente. Tá branco, então eu tô pintando de branco a minha máscara. para eu mostrar o que está embaixo, que é a minha modelo com todas as informações, eu tenho que pintar de preto essa máscara. Então eu aperto X no meu teclado, o foreground foi para preto, ok? Então eu vou pintando aqui, ó, no rosto da minha modelo. Não deixo a, a, o cabelo com efeito mate, eu acho que tá interessante, né? Pegou bem de leve. Então eu vou tirando aqui só do rosto, Tiro aqui um pouquinho do pescoço também, né? A roupa eu posso manter aqui e tiro um pouquinho aqui da mão. Observem que para adicionar e remover eu só vou apertando X, tá vendo? Se tá branco eu tô adicionando, se tá preto eu tô tirando. Então, ó, vou tirando aqui. Então, ó, antes, depois. Então eu consigo manter o foco aqui na minha modelo e eu recuperei toda aquela informação que eu tinha perdido nos olhos, né, Aqui. Show? Então eu já tenho basicamente que um efeito max, só que eu posso aprimorar isso aqui fazendo um tratamento de, de, de, de imagem, né? Eu vou fazer uma separação de frequência aqui para poder deixar a minha modelo mais atrativa, deixar a nossa fotografia com mais é, valor, ok? E também vou fazer um, um, um pequeno color grade. Esse aqui, na verdade, é um extra da aula, né? Se você não sabe trabalhar com separação de frequência, tem uma aula que eu falo só de separação de frequência, que é tratamento de pele né e tem uma aula também que eu falo apenas de color grade que é para você mudar as cores da sua fotografia você dar um ar mais cinematográfico para ela ok então a gente vai fazer primeira separação de frequência e depois um color grade bra básico para a gente dar umas cores mais interessantes aí para nossa fotografia ok então eu vou duplicar isso aqui aqui eu posso usar o ctrl J e vou unir aqui as duas camadas né então a minha camada aqui com o meu efeito mate, o meu efeito fosco, tá aqui, ok? Feito isso, eu vou duplicar ela duas vezes, vou nomear aqui para baixa frequency, que é de baixa frequência, e essa camada aqui de cima para alta frequency, que é alta frequência. Nessa camada aqui, pessoal, eu vou vir aqui em filter, blur, gaussian blur, e vou colocar um valor aqui de, acredito, de 8, tá interessante. Né? Se eu der um zoom aqui, eu removi toda a textura da pele E deixei aqui, eu consigo ver onde estão tá os olhos e tudo mais Então vou dar um OK né? Vou aqui para a minha alta frequência, vou revelar ela novamente Vou vir em Image, Apply Image Vou vir aqui, ó, Layer, vou selecionar aqui Baixa frequência Blend, pode deixar aqui em Subtract Se o seu estiver em Normal, você escolhe aqui Subtract Ok? Na opacidade 100, escala 2, offset 128, vou dar um ok. Para finalizar, observem que eu tenho só a textura, tá vendo? Não tem cores aqui, é só textura. Então eu vou vir aqui no meu blend e vou escolher aqui linear night. Então eu volto aqui para minha fotografia, né? A mesma coisa, né? só que agora eu dividi em alta frequência e baixa frequência, ok? então eu vou ocultar aqui a minha alta frequência vou vir na baixa seleciono ela aqui meu pincel o meu pincel tá o brush tool mas eu quero ver esse grupo de pincéis aqui então eu aperto com o botão esquerdo do mouse seguro e venho em mixer brush eu vou usar essas configurações aqui pessoal 5% 77 90 40 e 0% ok marca que a opção sempre aulas né e deixo dessa forma um pincel suave e agora eu vou suavizando aqui a pele da minha modelo, né? Lembrando, pegando sempre a referência. Ó. Quando eu aperto o Alt, crio conta gotas e eu pego a cor que eu quero dando um clique com o botão esquerdo do mouse, ó. Peguei essa cor, solto o Alt e vou esfregando aqui na pele da minha modelo para suavizar, OK? Então eu vou pegar a referência aqui mais escura e já vou criando aqui um dodge em burn também na minha modelo. Né? Marcando um pouquinho mais o nariz dela, eu posso afinar um pouquinho mais Aí já vai entrar um pouquinho da experiência também né? Então eu vou fazendo aqui um tratamento de pele bem interessante Ó, Pego aqui um tom um pouco mais escuro, não é interessante você pegar esse tom claro e vir arrastando para cá Porque vai deixar a testa da modelo maior Então você tem que sempre seguir as cores mais próximas e ir suavizando okay? Então, eu vou pegando aqui, ó, vou pegar essa cor mais escura, já vou fazendo um Dodge and Burn nesse tratamento de alta e baixa frequência que eu tô fazendo, né? A galera, às vezes, faz o Dodge and Burn separado, né? O Dodge and Burn, pessoal, é você evidenciar mais as áreas escuras e as áreas claras, né? Sem perder, claro, textura e tudo mais na pele da modelo. Então, eu já vou fazendo aqui, ó. Deixa um pouco mais claro aqui, né? Beleza, a pele da nossa modelo não tem muito problema ó, Eu posso misturar um pouco aqui as cores ó, para dar um ar mais suave Né? Aqui, passo um pouquinho também Aqui eu volto E beleza, eu já tenho aqui é, Algo mais suave, eu posso vir aqui na mão E tirar um pouquinho essas marcas de veia das mãos também ó. Tá vendo? E eu vou revelar aqui a minha alta frequência Novamente, então pessoal Se eu vim antes, ó, antes, depois Antes, depois, olha como que a pele Fica mais suave Né, tá vendo? Agora eu venho na alta frequência Seleciono ela, né E venho aqui na minha, na, no meu carimbo né? O carimbo vai funcionar da mesma forma Você vai pegar a referência Segurando o alt, olha como que vira um alvozinho, ó, Quando eu seguro o alt E vai passar, lembrando Pegue sempre referências próximas do problema que você quer corrigir. Então, eu quero corrigir esse pontinho aqui. Eu pego a referência aqui e passo. Tá vendo? Então, eu vou pegando ó, aqui nessa parte da olheira dela. Eu pego aqui e passo aqui também. Tá vendo? Então, você vai deixando né mais uniforme essa pele. Ó Passo aqui. Pega a referência aqui. Passo aqui. Vou tirando essas marquinhas com a alta frequência. A alta frequência... É para você refinar o que você não conseguiu fazer na baixa frequência. Ok? Então, eu vou passando aqui. Aqui, ó. Tira essa marquinha. Opa! Peguei no lábio. Tá vendo? Olha como que fica bem mais interessante a pele da nossa modelo. Tira essa marquinha aqui. E, ok. Olha como o antes e depois tá vendo aqui no pescoço tem umas marquinhas também então o que que eu vou fazer eu vou tirar aqui essas marquinhas também pegando a referência próxima opa aqui eu ctrl z e pronto fica mais interessante né aí pessoal o que que eu vou fazer aqui ó tem um fio de cabelo também eu tiro aqui esse fit de cabelo para ser para dar mais atenção pro rosto da nossa modelo Esse tratamento de pele já me agrada né? É, eu posso unir aqui as minhas camadas E agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer o Color Grande E vou dar também um, um Dodge and Burn aqui 3D Esse Dodge and Burn 3D Eu não vou explicar nessa aula né? Eu só vou aplicar ele aqui Por quê? Tem uma aula específica Procura no meu canal aí Dodge and Burn 3D para dar mais profundidade aí para os seus é, assuntos, seu modelo, o seu objeto, né? onde eu explico com mais detalhes como que funciona e como você cria esse gradiente de Dodge and Burn 3D, ok? Então procura aí também. Então eu vou vir aqui na minha camada, vou vir em Gradiente Map, e aqui ó, na minha opção, eu tenho aqui o meu preset de gradiente que eu criei na minha aula de é, Dodge and Burn 3D, ok? Então tem vários pontinhos aqui e eu explico nessa aula lá. Como que a gente cria isso aqui, beleza? Então vou dar um OK, vou fechar aqui. Então ficou preto e branco a minha imagem. Eu vou vir aqui no Blend e vou mudar para Luminosity ou para Luminosidade. Então olha a profundidade que dá na minha foto, tá vendo? Dando uma evidência maior nos brancos e nos tons mais escuros. Então olha a profundidade que dá esse Dodge Bunny 3D e é algo bem suave, ok? Feito isso, eu vou criar uma outra camada, selective color, né, ou cor seletiva, vou selecionar aqui os amarelos, né, posso tirar um pouquinho o zoom, e vou puxar um pouquinho aqui, ó, dando mais evidência, e aqui no magenta, eu vou adicionar um pouquinho de magenta para a minha pele ficar um pouquinho mais rosadinha, então, ó, antes, depois, tá vendo? Então, eu consigo dar um efeito bem interessante aí para minha modelo, eu posso vir aqui nos vermelhos e posso diminuir um pouquinho também né não de forma tão exagerada e eu posso adicionar um pouquinho de ciano porque quando eu tô diminuindo eu tô dando contraste né? eu tô aumentando os blacks nos vermelhos então eu tô deixando esse vermelho um pouco mais escuro então eu tô dando mais contraste para isso deixando a imagem mais avermelhada então eu adiciono um pouquinho de ciano nisso um pouquinho só só para tirar um pouquinho essa invasão do vermelho e para amplificar isso aqui e dar mais destaque ainda para minha modelo eu posso vir aqui no meus Blacks e adicionar um pouquinho de ciano aqui ó pode ser um 3 aqui Não, acho que dois vai ficar mais interessante então aqui, tudo que é preto eu adicionei um pouquinho de ciano nesse preto né então antes depois tá vendo olha como que dá um destaque maior vou fechar aqui para minha modelo ó. antes depois tá vendo Ah, ficou muito forte o efeito você pode vir aqui na opacidade e diminuir um pouco isso aqui para ficar mais suave. Então, antes, depois, tá vendo? Então, a nossa foto de início estava assim, ó, pessoal. E depois de todo o nosso tratamento ficou dessa forma. Então, vou unir aqui. E mais um extra para vocês. Eu quero dar um pouquinho mais de nitidez para a minha fotografia. Então, eu vou duplicar. Vou vir aqui em Filter, Sharpen, na última opção, Unsharp Mask. Aqui no Amount, né, na primeira opção, eu vou deixar em 99, no Raids eu vou deixar em 0,7 e no Threshold, que é a última opção, eu vou deixar em 0, e vou dar um OK. Se vocês, ó, se eu aproximar, ó, sem o, sem o Sharpen com o Sharpen. Então eu crio, ó, olha a pele, a parte dos olhos, eu ganho um pouquinho, né, sem ser de forma exagerada, um pouquinho mais de nitidez na minha imagem. Então isso é muito bom, né? para você valorizar ainda mais a sua fotografia. Beleza, pessoal? Então essa foi a aula de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. A gente saiu dessa imagem e foi para essa imagem, né? Espero que vocês tenham gostado. E nos vemos aí na próxima aula, onde eu vou estar tá trazendo aí muitas outras dicas e, e, e charadas que a gente pode estar tá descobrindo aí dentro do Photoshop e do tratamento de imagem. Valeu, até a próxima!